Os 18 benefícios do alho para a saúde, o alho é considerado como um super alimento porque tem imensas virtudes curativas, proporciona importantes benefícios para a saúde. O alho é um alimento saudável, rico em nutrientes, vitaminas, sais minerais e aminoácidos, que deve fazer parte de uma dieta alimentar equilibrada e saudável. Aqui estão os 18 benefícios do alho para a saúde. 1. Um, um composto no alho chamado ajoene é um antioxidante natural que tem capacidades de anticoagulação, ajudando assim na prevenção de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. 2. A Ajoene também ajuda a impedir a propagação do câncer de pele, quando aplicada. 3. Os compostos nos alhos foram mostrados para prevenir o câncer da próstata. 4. O alho pode, proteger contra o câncer do cólon, protegendo as células do cólon de toxinas que inibir o crescimento de células cancerígenas o selênio e a vitamina C encontrado no alho, também são conhecidos por proteger contra o câncer de cólon. 5. Investigações sugerem que o alho pode, diminuir os fatores que podem provocar úlceras e câncer do estômago. 6. A pesquisa mostrou que cozinhar o alho com carne, reduz substâncias químicas cancerígenas em carne cozida que se acredita estar ligado ao câncer de mama em mulheres que comem carne. 7. Em estudos, a alicina no alho foi mostrado que ajuda a promover a perda de peso. 8. A alicina no alho foi mostrado para reduzir a pressão arterial. 9. O alho tem sido aprovado em reduzir o colesterol LDL, ruim, e aumentar o colesterol HDL, bom. 10. O alho pode, reduzir os efeitos carcinogênicos da exposição ao amianto. 11. O alho combate os radicais livres. 12. Reduzir a inflamação e dor no corpo, tornando-se benéfica para as pessoas com osteoartrite e artrite reumatoide. 13. Prevenção de gripes e resfriados. Devido às suas propriedades antivirais e antibacterianas, bem como o seu conteúdo de vitamina C, o alho é um poderoso agente contra o resfriado comum, bem como a gripe. 14. O alho combate os germes que causam a tuberculose. 15. Um componente no alho chamado de alho de sulfeto foi mostrado que pode matar as células da leucemia. 16. O alho é uma boa fonte de vitamina B6. 17. Foi mostrado que pode ser um agente antifúngica, que é eficaz para o tratamento de infecções fúngicas, tais como a vaginite e o pé de atleta. 18. O alho foi demonstrado que pode proteger de diabetes e complicações, tais como retinopatia, doença renal, doença cardiovascular e neuropatia.